Fala pessoal, mais um Dati do Canadá começando pra vocês. Hoje eu tô aqui com esse setup bonito. A gente conseguiu pegar um microfone aqui para os áudios do canal ficarem melhores e para vocês ouvirem mais a minha voz com mais qualidade. Olha que beleza, estamos investindo nesse canal para ter mais qualidade para vocês. E aí hoje a gente vai falar. Sobre Canadá, sobre imigração, vamos falar sobre um assunto bastante importante que todo mundo me pergunta, todo mundo busca e quer saber sobre imigração canadense e uma pergunta importante, o Canadá precisa mesmo de imigrantes? Vamos descobrir nesse vídeo, fica comigo e check it out! A gente fez um testinho aqui para poder ajudar nesse vídeo, então eu vou ler algumas coisas para vocês que a gente levantou de dados importantes do governo canadense, uh, com estatísticas reais dos últimos anos e dos próximos anos que vão acontecer com a imigração no país em geral, tá? Então, para começar, o futuro econômico do Canadá só pode ser sustentado com a ajuda de imigrantes para atender as necessidades do mercado de trabalho. Foi o que o último relatório apontou aqui no país. Então, o país precisa muito de imigrantes de mão de obra qualificada para poder atender as demandas de trabalho que o país precisa em todas as províncias. Mesmo com a chegada das eleições agora em outubro desse ano, outubro de 2019, o Justin Trudeau saia do poder e entre um novo primeiro-ministro mais conservador ou não tão pró-imigração, mesmo assim os relatórios e estatísticas mostram que o país ainda assim precisa de imigrantes e que eles talvez continuem sim com os processos de imigração. Pode ser que dificulte um pouco mais do que é hoje, pode ser que as exigências aumentem um pouco mais, porém os programas de imigração eles vão continuar pelos próximos anos aqui no Canadá, então se você está planejando vir para cá estudar, fazer o seu college, fazer os seus cursos aqui pensando na imigração, o momento é agora de fazer fazer isso não deixe mais para frente porque se os processos mudarem vocês vão acabar pegando um pouco desses processos e pode ser que dificulte um pouco a sua residência permanente aqui no país um outro fato interessante é que se mesmo se todos os 11 ponto, milhões de pessoas esperadas para se formar nas escolas canadenses entre agora e 2040 optarem por ficar no Canadá, o número esperado para se aposentar ainda é muito maior. Estima-se que 13,4 milhões de pessoas segundo o Conference Board of Canada. O que que isso quer dizer? O que que esse parágrafo aqui quer dizer? Quer dizer que se mesmo todo mundo que estiver estudando agora até 2040 optar por ficar no Canadá, ainda assim eles vão precisar de imigrantes. Um outro ponto importante Importante. A imigração está programada para fornecer todo o crescimento líquido da Força de Trabalho do Canadá nos próximos 20 anos, com previsão de trazer 3,7 milhões de trabalhadores, respondendo por um terço da taxa do crescimento econômico. Então é muita, muita gente que eles estão pensando em trazer para cá, e isso é devido ao envelhecimento da população. O Canadá precisa de novas fontes de talento para entrar na Força de Trabalho, para manter os seus altos, altos padrões de vida. Então isso é uma coisa muito importante, trazer também mão de obra qual qualificada para o país não é qualquer pessoa também que pode entrar aqui que o país está precisando eles vão simplesmente liberar a entrada de todo mundo não não é isso eles precisam sim de pessoas qualificadas aqui no país precisam de mão de obra mas com pessoas que tenham uma qualificação prévia no seu país de origem isso obviamente não só para brasileiros mas para qualquer nacionalidade do mundo todo o mesmo relatório concluiu também que o Canadá terá escassez de mão de obra qualificada e que a imigração é a melhor maneira de diminuir a diferença esse é um ponto que particularmente eu acho muito legal aqui no Canadá de que as pessoas são muito mais abertas à imigração, você vê muito imigrante por aqui, o país é feito de uma grande porcentagem de imigrantes, né, então eles sempre são muito abertos à imigração aqui, não só o governo canadense, mas os próprios canadenses, né, é muito comum o seu vizinho ser de outro país, a pessoa que trabalha com você ser de outro país, o que é difícil mesmo aqui, o que eu brinco, é sempre achar um canadense de verdade, que os pais e avós são canadenses, bisavós são canadenses, isso é muito difícil de encontrar, né, a maioria das pessoas que você vai encontrar por aqui pode ter nascido no Canadá, mas são de pais de outras nacionalidades que falam uma segunda língua em casa, ou os avós falam uma segunda língua, e acaba que o país é, se torna um país multicultural por causa dessas diferenças também desse multiculturalismo que o país tem. Vamos ao próximo ponto. Sem imigração, a força de trabalho canadense diminuiria de 19,8 milhões de trabalhadores em 2018 para 18 milhões em 2040. Assim, a imigração será responsável por todo o crescimento líquido da força de trabalho do Canadá. 3,7 milhões de trabalhadores sobre a nova previsão. E por último, vamos falar sobre os números. A... Ah... A imigração espera até 350 mil recém-chegados por ano até 2021, tá? E os planos de níveis de imigração lançados no final de outubro de 2018 estabelecem uma meta de mais de 1 milhão de imigrantes nos próximos três anos, tá? Em 2019, o Canadá vai dar as boas-vindas aí para 330 mil e 800 recém-chegados. Eu, Paula, Link e Cissa inclusos nisso também, porque estamos esperando a nossa residência sair. Então, nós estamos inclusos nesses recém-chegados. Recém-chegados que eles contam são os residentes permanentes. Tá, gente, não os estudantes ou work permits, e sim os residentes do Canadá que pegaram a sua residência, né? Então, até 2020 eles esperam receber 341 mil pessoas, em 2021 vai atingir a marca de 350 mil. No total, o plano visa 1 milhão e 21.800 novos imigrantes. O que, que você tá fazendo no Brasil agora, que você não tá aplicando pro seu college, aplicando pro seu estudo aqui no Canadá para ganhar pontos e entrar dentro dessa estatística aí de 1 milhão e novos imigrantes canadenses. Já pensou? Você com a sua família, com a sua mulher, com seu esposo, com seus filhos, seus cachorros, seus gatos, todo mundo aqui no Canadá curtindo pra caramba, virando residente permanente de um país de primeiro mundo que tá de portas abertas, esperando por nós para poder agarrar essa oportunidade. E lembrando que, assim, dos países de primeiro mundo, Canadá e Nova Zelândia são os dois que estão mais de portas abertas para a imigração, uh, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, é, de todos os países de primeiro mundo, uh, esses dois são os que mais se encaixam, porque, por exemplo, Estados Unidos é uma coisa que está extremamente difícil, eles já são um país uh, overpopulated, né, já tem muita gente por lá, a Austrália também está fechando bastante as portas para imigração, então o Canadá está sendo agora um dos grandes países players aí para imigração ao redor do mundo. E para terminar esse vídeo, você já sabe, se você quer vir fazer o seu college, quer vir estudar aqui no Canadá, quer angariar pontos, quer fazer tudo que você precisa para poder virar residente permanente, manda um e-mail para a gente aqui no info, arroba, que aqui de Vancouver eu vou conseguir ajudar todos vocês a poder fazer a sua imigração. Lembrando que eu não sou advogado de imigração, nem agente de imigração, não me perguntem, eu sou agente de estudos e é a parte fundamental para vocês poderem angariar pontos, para fazer a imigração aqui no Canadá. Então, não deixe de entrar em contato com a gente para poder avaliar as opções de estudo que você tem aqui no Canadá, para poder vir aqui curtir tudo isso, trazer sua família, virar residente permanente nesse país maravilhoso, beleza? Galera, obrigado por assistir, dá o um like aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Beijo para vocês e até mais. Tchau!